Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com a Chá dessa edição com o senhor Kevin Villanova, nosso moderador de hoje. É, como jogador, ele jogou lá em 2011 e 2012 o VD 6 Egito e logo depois voltou, retornou na edição 7 Vietnã, que era com retornantes. E é, logo depois da edição 7, na oitava edição, que foi o Alçá, no Estados Unidos, ele já começou como moderador ainda em 2012, sendo então um dos três moderadores aí mais antigos que ainda estão na franquia, e por esse motivo, dono de uma das tribos da próxima temporada Ilha de Páscoa. Com 30 aninhos, o nosso Kevinho está morando atualmente em Maceió, Alagoas. Seja bem-vindo, Kevin. Ah, eu estou muito empolgado! Olá! Você está feliz de me ver, Kevin? Estou feliz de ver, finalmente, né? Chegou a minha vez. Meu Deus, eu estou muito empolgado, estou emocionado por esse momento. Se você, assim como eu, também está ansioso por esse momento, por esse chazinho, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal do VD, ativa o sininho para receber as notificações, que a temporada nova está chegando, vai ter coisa aí, vai ter novidade, vai ter mais chá com os moderadores, então não percam. ganhei uma estrelinha do Simen de novo. Bom. <risos> Kevin, eu vou começar essa entrevista com uma pergunta que eu acho que talvez você não esteja esperando, porque, enfim, né, nessa minha busca aí de... dá para fazer o seu perfil para a gente começar, está escrito lá na sua descrição lá da, da Wiki do VD que você chegou para o Survival VD através da comunidade do, do grupo lá do Survival Downloads e que o Vinícius insistiu muito para você jogar é, Egito. É, aí eu queria que você contasse essa história porque a gente sabe bem como é o Vinícius insistindo com as pessoas e eu queria que você voltasse um pouco no tempo e contasse como é que foi essa história. aí Bom, quando eu cheguei o Survivor Vedeira bem obscuro, não tinha nem nem o nome Vedeira, estava lá Survivor alguma coisa. Aí chegou aquele aquele perfil obscuro do Jeff Probst, você quer jogar o Survivor? VD Aí vinha um, vi um texto enorme, todo cheio de palavras que vinha ser é disléxico, né? Vinha tudo. <risos> o que será isso? Aí ele pegou, ah, por favor, joga, por favor, jogue. Depois eu fui descobrir que é porque um monte de gente tinha desistido daquele tempo. Aí eu entrei, né, como substituto, substituto, substituto e estou aqui até hoje. Antigamente, então, não era o VD que... Não era o próprio perfil do VD que convidava as pessoas? Ele tinha um fake do Jeff Proust? Ele tinha um fake do Jeff Proust. Ah! Mandava depoimentos pra, pra pessoa, pra pessoa Tudo aceitar. Ah, Deus. é verdade. Era no... Era no Orkut ainda as suas temporadas, é, foi... né? Os originais. Qual foi, Eu... foi a primeira temporada no Facebook, o, o Kevin? Foi justamente o não. que foi a primeira no Facebook. Hum. Muito bem, então, Kevin entrou aí como substituto de 200 pessoas, estamos aí até hoje. Bom, outra coisa que eu acho curioso sobre, bom, que eu descobri aí de formas obscuras, que eu tenho meus informantes também, é que você começou a ajudar a moderação enquanto você estava jogando. Foi. Foi. Como é que foi isso? Você, enquanto você jogou a sua primeira ou a sua segunda temporada que você começou a ajudar? É, na, na segunda temporada. Ah. Quando eu fui, eu fui convidado, porque no fim da primeira temporada eu comecei a montar o Wiki, né? Depois que eu fui eliminado, que eu fui, fui bem flopzinho, mas fui eliminado logo cedo, aí comecei a montar o Wiki para dar pro Vinícius de presente, porque antes era tudo um monte de site obscuro. Cada temporada tem um site diferente nas tabelas feitas e imagem, era... As informações eram difíceis, você achar as informações sobre cada jogador. Aí eu comecei a montar... Aí quando chegou o Vinícius me chamou para retornar. Aí ele me falou... <risos> ele me falou, ele mesmo, quais eram todos os retornantes, para montar as imagens dos retornantes. Eu fiz uma capa com os cinco retornantes da temporada. Depois eu fiz uma capa com todos os 20 jogadores da temporada. E depois eu ainda fiz a capa da fusão e eu fui eliminado uma rodada antes da fusão. Então eu sacanei todo mundo na capa. É, essa, essa capa foi. Essa, essa capa tem a história, família. né? Assim, você, você, imagina, gente, você com essa oportunidade nas mãos, as pessoas te eliminam, e aí você vai fazer uma capa em homenagem a elas. Como é que foi que a, tipo, você lembra que a, tipo de coisa que tinha nessa capa? A famosa capa, né? que eu homenagei, Yuri, que ficava. De, de todo mundo eu coloquei coloquei uma coisa que eu alguma coisa chula vamos dizer assim né Porque eu não ouso repetir mais em 2020 que eu fiz e aí? Então... <risos> não na, tudo isso aí que você está contando são coisas que a gente não, não vai ver mais acontecer né imagina se hoje o Vinícius vai contar para alguém é com a quem são os retornantes de uma temporada que não, possível, mas naquele tempo, naquele tempo era brincadeira, naquele tempo qualquer membro podia mudar a capa do Facebook. As coisas foram ficando, foram ficando mais sérias, né? É. Como que você enxerga isso, Kevin? Como que você enxerga essa essa essa mudança de perfil, esse, esse crescimento, essa profissionalização do VD? assim? como que que você enxerga isso? para tá o É muito sempre de forma positiva. É muito bom ver como cresceu, né? era só uma brincadeira mesmo, todo mundo estava ali para tirar onda de, de todo mundo. E foi... Você acha que isso começou... Você acha que tem um, um marco, assim? Tem algum momento que as coisas começam a, a tomar uma outra cara? Ou você acha que foi uma coisa mais fluida, assim? Quando viu, já estava... Tá, já se profissionalizando demais, assim. Acho que... mais ou menos quando quando Doug chegou nos tempos depois que Doug chegou, começou a alemães, com aquela capa bonitona lá de alemães. Sim. Chegou o cinco anos, e cinco anos para cá, hein? eu acho que foi a época que marcou mais Sim. até porque nos cinco anos teve uma comemoração também né teve uma, uma... foi um ano comemorativo para o vd também né outra coisa que você falou no comecinho e que eu não sabia também era que o o Survival vd não nasceu com esse nome é... a gente bom tem lá na wiki a informação né quem é louco da wiki que nem a gente sabe disso que foi o island que, que sugeriu o nome Survival VD, mas então não foi desde Grécia que o Survival VD chamava Survival VD. Isso foi depois. Então, eu chamava Survival Grécia, Survival Havaí, Survival Sibéria. A gente chegou porque não gente chama VD mesmo, que esses W, pronto, ficou. Bom, e aí você falou né, que, que você pegou para fazer a Wiki porque as, as informações eram todas muito soltas, aí você depois começou a ajudar nas artes, Além disso, o que, que era tipo, muito diferente antes de você chegar na moderação? que o grupão de MSN, que tinha, que tinha um grupo de MSN chamado Survival VD Plateia. Mentira. Ficava todo, ficava todo mundo. Eu fui muito xingado também quando cheguei nesse grupo pelo vencedor, o senhor Lucas Lube. Imagina! Quando eu entrei Survival, Vim da do Survival Download Só conhecia Daline e a Bianca né? Eu estava lá Para jogar a nova temporada Só que eu não conhecia ninguém eu Só falava com com Bianca e Daline né? Chegou lá o Dr. Lucas Lube Quem é este que ousa Falar com Bianca? A lenda Bianca é uma lenda de Agora eu sou o dono Ninguém lembra mais dele <risos> O Shade, Jesus, você ficou preto, amigo. O que, que aconteceu com a sua câmera? Kevin, voltamos. Oi? O celular até caiu depois da risada. Ai, tudo para mim. Bom, paramos então. Na história do, do MSN. Ah, vamos fazer um hoje de novo, amigo. O que, é que você acha? A gente faz um grupão da plateia? Todo mundo que comenta lá no plateia, a gente bota no, no grupo do WhatsApp. Você acha que vai funcionar? Voltou? Oi. Alô? Tudo bem? Voltou. Problemas técnicos. Você ouviu a minha última, pergunta, a minha última proposta? Não, não, não. Vamos resgatar esse grupão aí do, do MSN, vamos fazer um grupo no WhatsApp com a plateia toda? O que você acha? Pode ser, <risos> não, Eu gosto. <risos> ah, pode funcionar. Quanto mais coisas, melhor, né? Nossa amigo, mas não, eu tô, eu tô até brincando. Imagina, não vou nem dar ideia daqui a pouco. Tá, gente, num grupo lá com duas mil pessoas. Só que, Só que hoje não tem nem mais a comunidade de pessoas que tínhamos. Ah. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha alguma coisa de programação no VD antes de você chegar? Ou foi você que introduziu as coisas mais programadas, as atividades mais programadas previamente, quando você entrou? Não, tinha um joguinho já, já que eles pegavam prontos né, da internet. Tipo, já tinha, tinha umas provas tipo, raspadinhas, tipo a prova das lupas, uns quebra-cabeças, mas eram tudo que pegava da internet, os recursos não eram recursos próprios. Entendi. E hoje, a, bom, você desenvolveu aí a, essa linguagem de essa programação mesmo que que é usado hoje não só no VD, nem em outros jogos também que vocês emprestam, que você ajuda e tudo mais. E é quase uma língua nova, né, amiga? É quase uma língua própria. Eu lembro no chá do, do Kaique, ele comentando quando ele chegou, e o Kaique é programador também, né? Quer dizer, é, não é exatamente uma pessoa leiga, que não sabe do que se trata, mas que ele tipo, levava algum tempo para ler o, o, o que você passava para ele, assim escrevi muito do meu jeito da minha cabeça na verdade tem algumas coisas que são mais difíceis de interpretar mas eu fiz até uma, uma mini linguagem para usar no sistema por trás ah. pai você como é que foi assim você o Kaique entra com uma função bom de ajudar todo mundo mas assim com uma função clara de dar uma mão uma mão para você também né é, na parte de programação você percebe uma necessidade de ter alguém para te ajudar ou o Kaique por acaso está entrando na moderação e entende de programação e você talvez é, abre uma, uma luz na sua cabeça aí que que possa ser uma pode te dar uma desafogada? Na verdade, eu precisava desafogar há muito tempo. Mas quem chamou o Kaique foi o Yuri, o Yuri que eu sou o Kaique, quero já. Mas, antes, por que, que você está falando que precisava de, mais, de gente há mais tempo? Por que você nunca pensou em chamar alguém para a parte de programação? Você achava que ia ser complicado passar para a pessoa o seu modo de, de programar? A, a falta de uma pessoa certa mesmo. não é qualquer um que, que é interessado o suficiente no VD para aprender a fazer, mexer naquela loucura. Né? Sim. Eu imagino que... A pessoa tem que ser muito interessada no VD. Porque... Sabe como é que eu estou me sentindo? Além de programar também, né? Sabe como é que eu estou me sentindo? Sabe aquela... aqueles recursos que entram contra o Facebook, contra o... o Twitter, e aí aqueles juízes que não entendem porcaria nenhuma, que fa... tentam falar de um jeito que faça sentido? Eu estou me sentindo um pouco assim, eu não entendo lupas de programação, eu estou aqui tentando entender alguma coisa para tentando fazer perguntas que façam um sentido, mas tem uma coisa que eu acho que você prepara na programação e que quem já jogou o bebê, já, já vai, vai sacar do que eu estou falando. Quando a gente está fazendo provas no VD no e aí alguma coisa dá errado, a gente clica várias vezes para tentar ir com o negócio para frente e o negócio não vai. Quando a gente está fazendo alguma coisa, alguma, alguma lenha na prova, de vez em quando aparece um recadinho mal criado na tela. Você já tentou? Para com isso, não é, é esse negócio aí. Isso aí é, vem lá da programação também, né? Como é que é essa história? Você sempre gostou de zoar com o pessoal? É meu próprio humor peculiar, de Algo de certo não está errado. Não, quer dizer, algo de errado não está certo. Tente novamente. Você, você costuma botar alguma, alguma, alguma tipo... Alguma, Querida, ainda não está na hora de entrar na prova. Ah, sim. <risos> sim, exatamente. Você costuma botar coisas, é, tipo... Porque, tipo assim, esse tipo de situação, que a pessoa tenta entrar na prova antes, é uma coisa que dá para você prever que, que pode acontecer, pra você fazer a piada antes, né? E, e aí, se a pessoa tentar, ela vai receber o recado. Mas você também costuma botar tipo surpresas na programação, assim tipo que pode ser que apareça, pode ser que não. Ou não? Eu coloco, coloco. tem um monte de frasezinha que pode aparecer, dependendo do erro que der. Ah. <risos> Alguns <risos> de ninguém casada? vai descobrir. Eu quero que ninguém descubra mesmo, porque se deu problema. <risos> Tô já fodido, teve algum contato que você passou com essas? com essas frases que você deixa lá, que a pessoa não sabia de onde que tinha aparecido aquilo? Alguém que foi comentar alguma coisa engraçada? Você tem alguma... Não, só, só a galera tira print das imagens mesmo, com, com as frases para ficar dizendo, ah, que botaram isso? Eu não aguento mais ficar recebendo essa imagem, essa mensagem. E para o e próprio povo da moderação? Você deixa também algum tipo de, de recadinho, alguma coisa assim, ou é, ou é só para o jogador? Aí eu, deixo, aí eu deixo uns mais pesados. <risos> Tudo para mim. Porque jogador, jogador, você não sabe. Se tem intimidade com a pessoa pra fazer uma brincadeira com a moderação, aí eu deixo as coisas pesadas mesmo. <risos> que tipo de coisa? A gente quer um exemplo? É lógico. É mais de burra mesmo. só ah! burra. <risos> Tudo para mim. Bom, deixa eu ver aqui o que, que Ah, eu queria que você falasse, Kevin, que eu sei que é uma coisa que você se envolve bastante. É, aliás, antes de eu entrar nesse mérito, o que que você faz além da programação? O que que você se envolve além da programação? E da Wiki também, que o... O Simen já falou que você dá uma mão para ele na, na Wiki ali quando precisa. Em quais outras partes do VD que você costuma se envolver? conceituação de dar temporada. Escolher qual, qual vai ser o lugar, qual vai ser o, o tema. Hum. Acho isso que envolve. Geralmente a gente separa de uma forma que um moderador fica responsável por uma temporada específica, aí a gente vai fazendo um rodízio. Responsável pelo pelo conceito, pelo tema, pelo local, é isso? É. Ah, então era exatamente é, é, é. aí que, que eu ia chegar Porque eu sei que você gosta bastante dessa parte você se... Eu sei que você se envolve com essa parte bastante assim de, de escolher os lugares e tudo mais Como é que é? Assim, Quando é você que está escolhendo Da onde que vem as inspirações? Da onde que vem os, os, as escolhas? Ai, eu digo, temporada número tal vai ser minha Ninguém sai Vai ser o quê? Temporada, número tal, vai ser minha, ninguém sai. De casa, ah, tá. né? <risos> Bem democrático. <risos> e, aí? e aí? Tá, quando chega. Mas você já tem, assim, você já tem, por exemplo, hoje, na sua cabeça, você já tem locais que você quer que sejam próximas temporadas do BD? É, locais, mas não. Todos os locais que eu queria usar eu já coloquei no VD, de uma forma ou outra. E... Agora mas eu ainda tô pensando. Uhum. Mas aqui é cheguei numa Quase... fase que eu já consegui colocar tudo que eu queria. Aí eu agora tá. pensar coisas novas. É, a... Ilha de Páscoa vai ser a 26, né, amigo? Você tá moderando desde a 8. É, é muito chão mesmo de moderação. Né? Mas qual é... da, das suas escolhas, bom, a gente sabe que México foi você era um tema muito ainda não vamos falar de México tá México vai ganhar um capítulo especial é, mas tirando México quais, quais foram as, as localidades que você escolheu assim que você queria muito e que rolou e que foi do jeito que você queria a primeira foi Nova Zelândia que eu, que eu queria porque eu gosto muito do país da Nova Zelândia muita vontade de conhecer morar lá. Então, Uma época que eu queria morar na Nova Zelândia, Aí, vou botar Nova Zelândia. Eu também sabia. Também adoro a Nova Zelândia. Era um lugar que eu tinha mandado te conhecer também. Aí depois a mais clássica de tudo, né? Cuba. Cuba. Que eu tenho até hoje. Que essa essa bone, inclusive, veio de lá, que meu pai comprou lá em Cuba. Eu para Cuba. Eu quero fazer... Uma temporada em Cuba, inclusive um monte de fotos que, que tem na temporada. Eu peguei meu pai, tirou na viagem. Fui lá só para fotografar. Muito bem, olha só, VD, lá em Cuba já está já, assim, já abalando as estruturas, e nem louco loco fazer produzir as, as imagens da temporada. Enfim, é, e aí, ah. a Irlanda, porque eu morava na Irlanda, a Irlanda. <risos> Eu tô amando esses motivos, achando que ia ter toda uma, uma coisa conceitual. Eu, me... eu queria morar lá. O meu pai foi para Cuba. Mas... Aí, aí chegamos Tuvalu. Tuvalu foi por causa do Legendas TV, que eu era o moderador do Legendas TV. O TV significa Tuvalu. O TV de domínio, né? De site é de Bom, Tuvalu. Né? De Tuvalu. Aí a gente sempre fazia brincadeira com o servidor de lá, com valor Aí eu cheguei no vender e quero fazer tuvalu. Essa buff que ah. você mostrou <risos> é linda, aliás, hein? é por é né? É. Essa cor é muito bonita. Tá meio fodida ela. Eu não sei o que é que aconteceu, não encontramos um que, que Doug chegou, tem uma surpresa pra te dar me deu um essa buff. Hum. Aí entregou toda fodida, ele tava bebo, não sei o que, é que aconteceu, tá tudo. <risos> Aqui, Tuvalu, eu, eu, eu vou deixar, deixar para falar um pouco melhor de Tuvalu no chazinho com o Samuel, mas Tuvalu é uma, é uma temporada meio zoada, não é? Assim, o pessoal dá uma zoada na temporada assim. Se... O que, que você acha disso? Você concorda? Acontecem alguns incidentes, né? Você acha na acha que, é... que fugiu do nosso controle? Né? Você acha que é justa a zoação assim do povo? Concorda? Não, eu gosto bastante da temporada. Agora, foi uma temporada que ficou muito longe dos olhos do público. Só que a gente que moderava, que tava nos bastidores, é que conseguiu assistir bem a temporada. Hum. Engraçado, foi a primeira temporada que eu realmente acompanhei, assim, né? Depois que eu voltei para o Facebook de verdade. Eu gosto da temporada. Quer dizer, acho que todo mundo, toda a temporada, toda a primeira temporada que você assiste te marca de alguma forma, né? Assim, é. Tipo, eu, a memória de, eu tenho a memória de valor muito viva, assim, de, de acompanhar a temporada. Bom, agora sim, vamos falar de México. Eita! <risos> hum. Como é que foi essa história? Conta de onde veio a ideia, por que, que era uma temporada tão importante para você e como que foi essa sua relação com o Doug aí, que eu amei. Ele falando do seu do seu ponto de vista agora. Desde, desde sempre, desde de Nova Zelândia já tinha ideia de fazer uma temporada no México. Agora eu queria que fosse quando tivesse algo especial, né? Porque foi como eu, como eu contei lá no top, foi um país que eu passei o ano todinho quando eu estava no colégio estudando México. Eu fiz uma, uma apresentação sobre o México, um instante sobre o México. Tive que entregar tipo um TCC sobre o México. Tive que aprender uma dança passar vergonha na frente de todo mundo. Que você vai reproduzir agora, né, amigo? Não. <risos> Nem lembro. Só sei que eu escorreguei na quadra lá. Me fudi, estar sem vergonha. Enfim, né? acontece, né? Uhum. Sem coordenação nenhuma, todo mundo virando para direita e para esquerda. Né? Para quem não está entendendo do que, que o Kevin está falando, ele deixou, ele, ele postou essa história num, num, num tópico. Foi no próprio grupo do SobabBD, amigo? Foi, né? Foi, foi no, no chá do Doug. Tem lá a história, né? Ah, é, tem uma foto do Kevin pequenininho, com a larraquinha do México, tudo. Vão lá para vocês verem. Pequenininho, que é... porém com 15 anos. Uhum. Mas aí... É Jesus toma conta, México foi ontem Tipo, você esperou 15 anos por esse momento E aí, e aí vem, o vem o Doug e caga na sua cabeça Como? Aí chegou o Doug fez as coisas com muito má vontade Doug chegou todo. todos Que país bosta Por que a gente vai fazer uma temporada tão tão grande Lendas, a pessoa vai fazendo um país bosta desse Um país que tem cultura desse Entendeu o que fazer de visual com esse país lá, lá. E aí? Mas olha só, muito engraçado, porque ele adora. Ele falou que ele adora que é uma das logos um dos logos preferidos dele é o logo de México. Ele falou que você odeia. Ele gosta muito da identidade visual. Você detesta. Por que que isso acontece? Não, eu, gosto, eu gosto da identidade visual da temporada toda, o que ele fez da luta mexicana, de, de tudo, luta livre, tudo. Mas o a logo parece um clipart. Okay. O que que você estava esperando? Ah, eu esperava um negócio, né? Fogo aparecendo assim, um monte de coisa, todo mundo se batendo na, na low, saindo, sangue dos jogadores. Bom, mas olha só, A dos males menor, né? Você queria que México fosse uma temporada especial e foi simplesmente lendas, né? Assim, teve, teve. Teve discussão? Não, eu acabei de ligado na logo Teve discussão? Foi uma coisa bem democrática? Ou você chegou lá na moderação e falou assim Gente, Lendas vai ser México, tá? Não tem discussão, não. É, eu falei isso antes que todos pudessem entrar na moderação Eu já falava, quero fazer um trabalho no México. Então, né, quando chegaram, aceitem só Vocês chegaram agora né? Bom, quando e... Tem... E, e, e as twists? Alguma coisa tipo que que aconteceu durante a temporada também saiu da sua cabeça? Foram ideias suas? Eram coisas que você já estava elaborando? Como é que como é que foi essa história? As twists já já estava elaborando. Todas elas. Só a luta Livre que não saiu como eu queria, não. Que o Vinícius que inventou de fazer daquela forma que foi de eliminação. episódio e a pessoa voltava, viu? que eu não gostei. Porque fazer só no final uma luta livre, porque pegar todos os eliminados, fazer umas chaves, ia ser, tipo, três batalhas para pessoa hum, voltar. Hum, legal, legal. É. Nossa, porque aquela, a, a luta livre do jeito que foi, tipo assim, foram muitos CTs, né? Porque todo mundo que era eliminado voltava, né? Tipo, quase todo mundo podia voltar, né? Um, alguém voltava sempre. É, todo episódio, dois eram eliminados e um voltava. Jesus, toma conta. Isso para o povo deve <risos> ter sido super cansativo. E a anarquia? Gente, para quem não... É isso, isso é importante, né? Nem todo mundo A anarquia, assistiu... a anarquia ser bem pior, né? Mas... Ia ser pior? Como é que ia ser? Eu ia botar para durar mais mesmo, para o povo se lascar mesmo. Jesus. Gente, para <risos> quem, é... não, quem não, não, se, não assistiu, não acompanhou México... É, essa switch que a gente está falando, da anarquia, começou com a, a temporada, tinha 26 pessoas, não é isso, o, o, o Kevin? É. Era 26 e é. não tinha tribo. Então, era todo mundo junto, não sei, era uma de uma zona enorme, antes da formação das tribos. E a luta livre é, tinham dois CTs e depois os eliminados desses dois CTs faziam uma prova e quem ganhasse essa prova voltava pro jogo. Então você podia eliminar a pessoa e depois ter que lidar com ela de novo no jogo. Isso assim durou muito tempo a luta livre durou um tempão, Eu né? Voltava várias vezes, né? Também a mesma pessoa. Como voltou? A, a, e a luta, a, a anarquia durou dois, três CTs, mas a luta durou assim, foi, foi um tempão, né? Assim. Hum. Bom, é a fusão durou. Jesus toma conta Fazer um <risos> Vamos lá, gente. Inscrevam só que tá com inscrições abertas. inscrevam-se só. Bom, vamos lá a, a falar um pouquinho então da, da, do rolê de agora, assim, né? Você passou por todos os grandes momentos aí do VD, desde que ele virou o que ele virou você já estava lá, tem o seu dedinho, você já deixou sua marca. Como como começou esse processo de comemoração dos 10 anos? assim, como, O que que vocês já tinham em mente? Como que foi nascendo essa tudo, todo esse, todas essas comemorações que estão acontecendo esse ano? Desde desde o ano passado eu já já estava pensando. Tudo, tudo A ideia começou quando eu assisti o The Challenge mesmo que o The Challenge ele fez um, uma trilogia que foi Dirty Turning, e Final Reckoning, que era uma temporada que que as temporadas as pessoas começavam uma era uma temporada com uma jogada suja para a galera fazer com os outros. Aí na segunda temporada a pessoa era cheia de, de gente que você tinha vingança por causa das jogadas que fizeram na temporada anterior e depois terminava com um acerto de contas. Aí né? eu queria fazer... Ah, então. Uma coisa que tivesse três fases ah, então quer dizer essa, essa, essa inspiração aí no The Challenge originou a ideia de fazer três temporadas no mesmo ano, né? que é o que vocês estão se propondo aí aí eu fiz todo um documento bonitão de onde eu com medo que ninguém fosse aceitar você tá louco, fazer três temporadas no ano faz só uma mesmo não tem pra que essa merda não é a primeira? Que tá tendo três temporadas no mesmo ano? Bom, já teve em outros anos, né? Mas quando o VED era menorzinho, né? O Vinícius fazia até temporada duas semanas depois que terminava uma temporada, ele fez já outra. É. Lá não se primou. Mas... mas desde que as coisas ficaram mais sérias, vocês costumam fazer duas por ano, né? Ah, é duas por ano. Bom, e aí. Você teve essa ideia ousada aí, de fazer três temporadas no ano, conseguiu convencer as pessoas, aí Sim. veio a bonita da pandemia, né? Sim. E aí? Testando. Oh, te explicando os motivos. Mas rolou... Alguém te chamou de louco? Alguém resistiu à ideia de ter três? Ou Não, foi... eles aceitaram até de boa. Pensava que quem ficar achando ruim, mas ninguém <risos> nunca... E aí, vocês fizeram o Tortuga, né? Tortuga foi em janeiro, não é isso? É, Tortuga, Tortuga era uma ideia também minha com, com o Yuri, que a gente, desde que, que a gente viu o Ghost Island original, que a gente esse tema é bom demais para fazer. Apesar né que a temporada da, da, da TV é ruim, <risos> o tema mesmo é muito bom e dá para fazer muitas coisas legais. E a gente sempre viu. Oportunidade oportunidade de aprimorar o, o, o tema Sim. da ilha Fantasma da TV Sim que então, foi uma temporada boa assim a, a... o povo o povo que estava assistindo na época falou assim reclamava porque o que uma tribo estava ganhando todos os desafios mas isso é uma coisa que pode é. né Do... não não teve como controlar muito bem, mas apesar disso, eu gosto da temporada. Acho que foi uma temporada é. legal. Assim foi o, o grupo, era muito bom. Assim, o grupo era, era bom, era um bom, um bom. Cast assim. aí desde sempre. Tinha eu, quando eu fiz em, em 2019, eu já tinha pensado que o e só não tinha terceira temporada. Uhum. Aí foi bom. o próprio Vinícius que fez o tempo. Bom, muito bem. É... Só que depois de Tortuga, tivemos aí a dona pandemia. E a dona pandemia, a gente não sabia muito bem o que, que ia ser essa história, né? Quando isso começou e tudo mais. Vocês chegaram a sentir medo, assim, de não conseguir fazer as coisas do jeito que vocês queriam? A pandemia, de alguma maneira, mudou os planos de vocês ou não? Bom, mudou, né? Que a gente ficou sem saber como ia fazer para o povo gravar os vídeos, como é que ia ficar a questão de produção, mas... A gente a gente se adaptou rápido no fim acho só a que, coisa nova. eu acho que vocês mandaram muito bem assim como que foi essa é porque a você falou dos vídeos em Ucrânia a, o povo teve que recriar o vídeo que eles fizeram quando eles participaram da primeira vez não foi não era mais ou menos uma ideia dessa é, e, e, a, e foi uma solução ótima assim foi muito legal deu para ver a Acho que deu essa noção de, de passagem de tempo, especialmente com o pessoal mais velho, né? A pessoa que eu achei que ficou mais diferente da, de quando participou da primeira vez para agora foi o Alisson. Você concorda? Muito. Eu amo essa história, eu amo. É, mudou o rosto, né, dele? Mudou Sim. até o rosto. Se você não assistiu o Chá com o Alisson e nunca viu, não ouviu falar sobre a história, não sabe o que eu tô falando, o Ali Medeiros... Quando ele participou lá, pela primeira vez dele em Bahia, o VD pegou <risos> o vídeo de uma pessoa qualquer e jogou lá como se fosse ele. Não é o Ali. Eu, acho. eu amo essa história. Bom. Muito bem. E aí, uma outra coisa que eu queria... Bom, você falou que as duas primeiras temporadas já estavam mais definidas e a terceira, o VD definiu mais depois. É, eu já te... quando quando eu fiz, eu pensava em fazer um, um, um front versus mas em Ficou vocês, vocês tiveram 25 retornantes desde o primeiro ciclo em Ucrânia. E agora vem aí mais uma temporada de retornantes, que eu imagino que deve ter algo parecido com isso, né? entre 20, entre, sei lá. Três tribos aí, pensando em múltiplo de três, entre 18 e 24 pessoas. Você quer revelar a gente quantas pessoas vão ser no cast? Não. Bom, mas não vai fugir disso, né? Vai ser 18, 21 <risos> ou, ou 24. Eu acho que 24. Pode ser 27, pode ser 30. Eu acho que nem 24 vai ser, eu acho que vocês não, não, vão, não vão fazer a mesma coisa de novo, não. Tô apostando em 21, ou 28, vamos ver. Olha, aconteceu uma coisa que foi esse Subra, né? Então, a gente está perdendo de Subra. Você né? vai ter que fazer pelo menos 45 pessoas, né? Muito bem, muito bem. Inclusive, beijo aí para a Mari. <risos> pro... Bombando. Subra tá muito legal de acompanhar. Uma loucura. 42 pessoas, só os dois moderando. Incrível. Mas, voltando ao VD, é... no VD, com os 25 de Ucrânia, vamos botar aí no mínimo 18... Agora para essa temporada, que eu não acho que vão ser, minha aposta é 21. É... Mas vamos botar 18. Já dão 43 retornantes em um ano. Como assim que conseguem 43 pessoas voltando? para Mais de 40 pessoas voltando no mesmo ano para o celular do BD? O que, que acontece? As pessoas chamam e as pessoas aceitam? É simples assim? Bom, meu time. Todos quando eu chamei eles, aceitaram, né? Eles não, não recusaram ainda bem. Por favor, ninguém desista. Pelo passar vergonha, com o Dou. Muito bem, cês tão, cês tão fazendo... é. vocês estão fazendo. Vocês estão competindo? Como é que é a relação entre vocês três aí com esses times, hein? Vocês estão competindo? Vocês fazem bolão entre vocês? Como é que é? Não, eu gosto de, de competição contra o Doug, mesmo. VD eu não, não ligo, não, para o Vinícius, não. Ah, é. Vai ficar a tribo do, do, do Doug, do Kevin se alfinetando e a do VD passando beleza assim, por, por trás. É, agora, Doug, Doug tem até um, um apelidozinho carinhoso dele, vira lixo. <risos> não, ah, mas eu amo, eu, amo, eu amo todo mundo da tribo do Doug. o tribo do Doug vocês também. Muito bem. Olha e do Vinícius também. Eu, amplo, eu amo o cast todo. Vou hum. ser sincero, é um dos melhores casts do VD até hoje. Eu acho que. Pelo então, que eu perca, eu não ligo não, muito, não, mas eu gosto de, de ficar alfinetando, sim. Sim. Eu acho que tem tudo pra ser um, um cast muito bom mesmo, porque, cara, querendo ou não, é, é um cast escolhido com muito afeto, né? Assim. É, é uma coisa. Tipo, significa alguma coisa ter sido escolhido por um de vocês, né? É... Agora, não, falando sério, você não me respondeu. Tipo assim, vocês estão trazendo gente de volta? Olha o Wesley aí na temporada passada. Vocês estão a Sarah, enfim, vocês estão trazendo gente de volta que saiu desse mundo há 10 anos, que quando saiu, o VD não era nada ainda. O VD era um, era um joguinho qualquer de, de, de, de Orkut, porque as pessoas nem sabiam se aquele ia ter longevidade, etc. As pessoas sumiram, foram viver a vida delas. Vocês estão trazendo esse povo de volta. Como é que vocês conseguem isso? Assim? Carisma do VD. Por causa de mim que não é. Vinícius é convincente. Ele sabe chegar no seu PVT como? Eu fiz Você uma poderia... pro Dolce. VD? Hum, é. O VD. Não, bom, quem, quem, quem já foi abordado pelo VD em algum momento da vida sabe do que o Kevin está falando. O VD é muito convincente mesmo. Mas, enfim, o é, que, que eu ia falar? Perdi o que eu ia falar. Não, peraí, deixa eu olhar nas minhas anotações aqui. A gente estava falando... Ah, se eu lembrar eu volto, se não eu deixo lá na, no comentário depois. É... Você, eu sei que você adora uma listinha, né? Você adora um dado, uma, uma estatística. Tem. É. Você, de tudo, todas as temporadas que você já moderou, que foram muitas, você tem alguma que te marcou mais, que você goste mais? Você tem uma, uma temporada do coração, assim, como moderador? Antigamente até tinha, hoje em dia eu consigo enxergar todas com carinho igual. Hum essa resposta agora odeio Irlanda Hã? odeio Irlanda odeio eu não vou nem perguntar por é, que é do incidente que aconteceu todo mundo, todo mundo sabe, mas a fusão foi boa é, eu não vou nem perguntar por quê, não vou nem entrar nesse mérito porque a gente sabe, enfim <risos> que, o, que o Kevin não é exatamente a pessoa mais delicada para falar do, sobre o assunto né Bom, eu ia falar alguma coisa do Doug, cara. Do, do, do, comparar alguma coisa que ele falou com, com você. Nesse momento, você pode chamar o seu chazinho aí, que eu vou lembrar dessa, desse, do que, que eu ia perguntar. Ai, ah, gente, eu tô velho mesmo, tô ficando, entendeu? Tem que ter anotado na hora. Bom, vamos lá. Vou começar, então, com as suas torradinhas e torrões. Eu lembrar, eu faço a pergunta no meio, volta aí atrás. Bom, uma pergunta que você recebeu do Gabriel Nascimento, tá? É. Ele quer saber qual foi o momento mais divertido e mais estressante que você já passou jogando, é, moderando o VD. Ah, tem tantos momentos divertidos que eu não, não, não saberia dizer eu acho que a convivência diária com os meus amigos moderadores é o momento mais divertido do meu dia. E, e o, a situação mais estressante que você passou? Posso dar um palpite? Irlanda, da Irlanda, da Irlanda. Ah, eu ia errar. Eu ia falar que devia ter a ver com provas dando errado na hora. Isso deve ser muito interessante para você, né? Sim, as provas dando errado. A primeira temporada que, que eu moderei Estados Unidos que deu errado a prova Isso de repescagem foi um momento esperador também hum. como que você... aliás, isso era uma coisa que eu podia ter te perguntado e não te perguntei como que você reage quando esse tipo de coisa acontece? Qual que é, o que que acontece com o Kevin? você tá, tá aí, do jeito que eu tô te vendo aqui deu tudo errado na prova, travou tudo deu errado, qual é a sua reação? Assim? o que que você sente na ah, É, hã? minha reação é essa, exatamente <risos> E aí? Pessoas que têm epilepsia, cérebro trava. A pessoa fica assim. o é que eu faço. Aí demora cinco minutos pra tentar fazer alguma coisa. Nossa. <risos> Lembrei do que, que eu ia te perguntar. O Doug deixou escapar no chá dele? Aliás, tô gostando disso você não, hein, cara? você não me deu nenhum spoiler. Pode pensar no spoiler que você vai me dar. Mas o senhor Doug deixou escapar que houve um houve uma ideia, uma faísca aí, de que você e ele saíssem da moderação para jogar essa temporada, 26. E a minha pergunta é, você se vê em alguma temporada saindo da moderação para jogar? Você faria isso hoje em dia? Acho que não. que eu ia passar tanta vergonha que eu acho que não... Não, mas para com isso, Kevin. Que maneiro eu passa a né? Eu tenho que me preparar psicologicamente para poder rir de seu FB. Um pouquinho mais. Mas só esse motivo? Só, só com medo de, de ir mal? Se não fosse se você tivesse garantia que você ia bem, que você ia chegar numa merge aí, você jogaria? Não, acho que é por causa de... Eu acho que não é por causa de flop, não é por causa de apego mesmo. Se não consegui. Deve ser doido, né? É uma experiência que... Poucos moderadores tiveram, né? Assim, de, de sair da moderação, virar jogador e depois voltar para a moderação. Acho que foi Dudes só, né? Que aconteceu isso. Dudes e Aissa, né? Dudes e Aissa, Filipin, também. Então. Hum. Bom, muito bem. Tem outros moderadores que, que jogaram lendas, só que eles não voltaram para a moderação depois. Tipo é o El Jéssica. Ah, É verdade. Ah, mas eles já tinham saído da moderação há bastante tempo, é, né? Foi, hum. Bom, vamos para os seus torrões. então. Daqui a pouco eu tenho uma surpresinha também. Mas vamos lá. Você recebeu... Bom, eu selecionei aqui, né? Para gente não ficar até amanhã. Dois torrõezinhos que dizem um pouco da mesma coisa, que eu acho que é uma coisa que você vai gostar muito de ouvir. E que eu acho que é, é legal que seja dito também sobre você. Porque é uma característica sua muito marcante que eu acho que às vezes fica muito escondida vamos lá mensagem do Alessandro Kevo eu nunca joguei bebê me dá uma força aí kkkk <risos> eu quero agradecer por você ser sempre prestativo e querido oferecendo suas habilidades e conhecimentos para a moderação de outros jogos quando eu moderava BBU você nos ajudou várias vezes com sites até em cima da hora. E você é sempre muito humilde e não espera reconhecimento por isso. Mas eu reconheço e agradeço muito. Quer deixar um Quer falar um pouco sobre isso? Porque isso é bem verdade, né? Eu acho que, assim... Você, você sempre é muito prestativa, né? Inclusive, você entra aí, ah, em outras moderações para ajudar o pessoal nessa parte técnica aí. Eu sou bem fã do Bebê, um dos melhores jogos do Facebook, tá? Beijo, Eu Bebê. Gosto. Eu gosto também. bom então, e o outro... é sempre bom ter uma oportunidade de ver eles fazendo alguma coisa legal de ajudar a crescer. Hoje em dia, oficialmente, você está moderando quais jogos além do Bebê? Só o CW de Itaú, só. <risos> oh, coisa pouca. Só. E os eu outros. Que que mais eu rato, eu né, estamos falando. de algumas provas do Subra, só. Bom, falando em Subra, seu próximo recado é da dona Mari Gouveia. Beijo, dona Mari. essa é só agarrar, não, né, que eu não gosto não, muito dessa, dessa pessoa, não. Né. Pode, pode passar, Tadinho. Então tá bom. Então aí, depois disso. Não, Por favor. Olha é, ela disse: Apenas mandando um torrãozinho Para agradecer por sempre estar próximo E disponível a ajudar E também muito obrigada por sempre acreditar E torcer por mim Muito, muito obrigada por tudo ah. é Bom Segundo ela Não é muito verdade que você não gosta dela não né? Falou que você até torcia por ela Torcia por ela torcia, sim. Você acostuma? Você tem torcida durante a temporada? Todo moderador tem ser durante essa temporada. Seria mentira dizer que você não tem, né? Claro, você tem que... Eu gosto de todo mundo, né? Mas tem, tem gente que eu tô vendo que tá jogando melhor, que eu, que eu acho melhor se ganhar, né? mas se também não ganhar... Nunca tive ninguém que eu odiasse, não. Por favor, que essa pessoa não ganhe, não. Todo mundo... Muito bem. Eu adoro todos os vencedores que eu moderei. Inclusive... Vou dar que eu não mordei, né? Lube. <risos> Inclusive, eu tenho uma ligeira suspeita sobre quem que era a sua torcida em Tortuga. Porém, não era minha mulher a torcida em Tortuga. <risos> <risos> <risos> o Kevin, você... Ela estava tá... muito, um muito flop, não tinha como torcer por ela, não. ela estava fazendo muita coisa errada no jogo. Você estragou o meu momento, porque eu ia falar para você chamar a sua torcida agora aí para dar um oi para gente. Eu tô por ela na vida só. Ô, Tefão, aparece aí, vem cá. Mas na vida eu tosse por ela em tudo, né? Mas em jogos ela estava muito flop, eu não vou também inventar, né? É, mas a culpa, a culpa de eu estar tá flop, eu queria falar aqui, só muito da culpa de Eutaflop é porque ele é por culpa dele, porque o pessoal falou, meu Deus, ela namora moderadora, ela, ela vai ser beneficiada, a gente tem que eliminá-lo. Então, Alô, Renata. É, pois é. <risos> eu não aguento. O chega aí, Kevin, chega pro lado, para o aparecer mais. Que eu ainda quero falar com ela. Estou com o de O Kevin, para quem não se lembra fez participação especial no chá que eu gravei com o Tefão em Tortuga e agora o Tefão fazendo a participação especial no chá com o, o Kevin. Tefão, sabe o que, que eu queria registrar aqui nesse momento? Você tem mandado o torrãozinho para todos os moderadores você não mandou para o seu respectivo. então Eu queria, eu queria te convidar para fazer o seu torrãozinho ao vivo e a cores aqui no chá com a <risos> Ai, eu tenho muita vergonha. Ah, tudo pra mim. Mas tá bom. Eu vou. Eu, pensei, eu realmente pensei. Mas sabe aquele momento que você assim, pensa muito no que você vai escrever e que você não consegue verbalizar o que você sente pra escrever? Uhum. É, foi justamente isso. Eu cheguei a abrir várias e várias vezes o formulário. Ele dormindo, ele do meu lado, ele, ele, ele no quarto e eu no banheiro. Enfim, eu abri vários momentos E eu não consegui verbalizar Porque assim, tudo que eu escrevia eu ficava assim ah, Eu acho que é muito pouco ah Eu acho que, que, que, é, muito, que é muito superficial e tudo mais Porque assim, para quem, é. <risos> quem não sabe Para quem não sabe Eu me mudei no começo da pandemia Aqui para Maceió né? Eu passei na faculdade E aí eu, ah, eu vou alugar, alugar um quarto e tudo mais Resultado, eu me mudei no dia 15 de março no dia 16 de março começou a pandemia, é, foi, de, foi decretada a pandemia aqui em Alagoas. E aí eu acabei ficando aqui, ficando, ficando, e a gente está praticamente casado. Desde então. É, estou preso 24 horas com a luz. É, pois é. Até... Gosto muito. Ainda bem. Então, assim, não tem, não tem palavras para verbalizar, assim, é... Acho que, que eu exprimo o meu amor por todo cuidado, por toda, por toda dedicação, por toda. Por todo... Ela exprime demais amor, ela... <risos> Mas assim, eu uma, não uma tá coisa. Que... Eu amo esse chat com convidados especiais. Mas uma coisa que eu queria, fal... uma que eu queria falar, uma coisa que queria falar, uma coisa que eu admiro muito o Kevin, que ele é muito persistente, e é um persistente bom. Ele é. Tem a questão, ele não pode, por exemplo, ficar muito tempo no computador. Ele, ele tem que dar pausa e tudo mais. Mas quando ele está concentrado, ninguém pode estar um furacão lá fora, a Renata pode aparecer, bater na porta, que não, ele não sai enquanto ele não terminar. E ele é muito dedicado àquilo que ele se propõe. Independentemente se for o VD, o que são os que ele modera, ou então outras franquias, o BBU, o, o, o Subra, que ele auxilia, ou então, enfim. Quando, ou então até mesmo um, um, quando uma pessoa de fora pede alguma coisa. Ele é muito, ele é, eu acho que é, que é a principal é, coisa, que eu, a coisa que eu mais admiro nele, é justamente, essa persistência, dedicação e a vontade de sempre ajudar o outro. Porque eu acredito que é, você está aqui justamente para ajudar. Enfim, e inclusive ele, ele, ele prefere ajudar o outro do que deixar uma pessoa na mão. Eu acho que eu admi... é a coisa que eu mais admiro em você. Deus, eu não dou conta. Ah, gente, quem aguenta? Eu não consigo, não dou conta. Tepão, Antes, antes de qualquer coisa. Uma, um pequeno jabá, Survivor VG estreia dia 6 de novembro. Por favor, acompanhem. Está crocantíssima a temporada porque o Quest está maravilhoso e também a temporada está maravilhosa. Fala tô... sobre o meu boi. Eu estou amando, é... eu tô amando minha... e, e tudo mais. As, as coisas que vocês estão trazendo, eu estou amando essa parte. Está muito legal. E eu, eu particularmente, um pequeno jabá. Eu, estou muito feliz porque é a história da minha cultura, da minha terra. Sim. E também, Survival VD, dia 15. Torçam pelo time Vila Nova, mas eu também amo o time Dávila, amo o time é, Azevedo. Porque mas eu... Não, ninguém ama Doug. Ah, eu amo sim. Doug é a melhor companhia para passear em Portugal. Viu? Vão para Portugal passear com Doug. Ah. <risos> enfim, amo, amo, os três, amo os três moderadores. Amo Doug. Amo. E, enfim, é, é isso. Gente, desde o Vinho Beijo, é estava... Obrigadão, viu? Por, por, pelo prestígio, por estar mandando o um torrãozinho sempre, sempre muito carinhosa. Ai, mas vocês merecem. Tanto os moderadores, né, os que foram entrevistados e os que vão ser entrevistados e o que está sendo entrevistado, quanto o apresentador, que também é maravilhoso. Hum, hum, é Beijo. É, eu não sei sempre... eu... Porque a ela... então, vai continuar aqui na minha casa tudo pra mim, gente, eu amo uma bagunça, olha só eu não falando em bagunça, eu não sei se eu, se eu inverti a ordem ou se era isso mesmo mas enfim, agora a gente vai fazer a parte em que você primeiro ouve a memória que o Doug mandou pra você e depois responde a pergunta dele, então já te mandei aí a memória que ele escolheu, pode dar o seu play aí que a gente vai ver você reagindo à memória do Doug ao é, vivo então, é. dando. Tchum Tchum que... Olá de novo Então, tenho que falar uma memória com o Kevin Na verdade, com o Kevin eu tenho muitas memórias Porque já são muito tempo, muitos anos da moderação junto com ele Mais uma das que, quando me fala Kevin, que vem mais na minha cabeça É sobre a personalidade dele de ser assim muito direto e muito verbal sobre a opinião dele das coisas <risos> e, da, e das brigas que ele tem com Vinícius é maravilhoso gente Se vocês um dia receberem convite para entrar na moderação do VD entrem para ver a briga de Kevin e de Vinícius e aqui eu mais me lembro foi em Alemanhas onde Kevin fez uma edição de música da abertura que foi uma coisa com piano Ficou muito bonita, muito diferente do normal. E ele pediu a Issa para poder fazer uns acordes no piano para poder inserir na música. E o Vinícius não gostou. Eu não lembro o que o Vinícius não gostou, que ele pediu para trocar. Eles começaram a brigar, e brigaram, brigaram durante muito tempo. E no final, Kevin falou que não ia fazer mais nada. E falou assim com ele, olha, pega esse piano, então e enfia no cu. O Vinícius achou aquilo uma ofensa assim gigantesca. Você começou a chorar, falou que estava sendo assim, ofendido profundamente. A moderação do VD quase acabou ali em Mas assim, maravilhosa história. Cada treta dos dois é uma melhor do que a outra. É sempre o Kevin xingando o início chorando. É maravilhoso. Um beijo. Pronto, é isso. Você falou da minha cara, mas as pessoas não vão ver minha cara. O Kaique me corta, não. não, não, não. não. Mas a sua cara que você fez, ela enfiou no cu. Nunca que eu ia imaginar que você seria capaz de falar uma coisa. Enfia esse piano no cu. Bem sério, peraí. Ah, acabou, Vete, a gente nunca... Ah, um monte de áudio. Como foi. Deve ter sido um dia divertido hoje em dia. Você já ah, falou sobre foi, isso? O que foi na abertura? Porque teve alguns vídeos que mandaram na abertura, inclusive o senhor Nandu, o vencedor de alemãs. Amo Nandu, mas o vídeo que ele mandou estava péssimo, porque ele mandou um vídeo na vertical zona, não tinha como eu usar. Aí todo mundo tinha dois textos no, no vídeo de alemães Aí teve duas pessoas que eu, que eu coloco que eu estendi o take. Todo mundo tinha dois segundos. Aí era um segundo take, um segundo outro, e o Nandu eu botei dois segundos. Falei, Por que o Nandu não está com dois segundos, filho? Aí eu falei, ele mandou na vertical o negócio, o negócio está todo tá, escolhido, mas está fora do tempo, eu preferi deixar o take dele de, de roxo que, que ele fazia assim. Não lembro nem como é que era. Pois não vai mais sair nenhuma abertura, não, desse survival, não. Aí eu, como é que é? Não vai, pode cancelar. Eu, eu trabalhando na abertura, três, quatro dias que eu trabalhava na abertura. Eu tinha falado para a Issa, ela nem, ela nem moderava, mas ela me ajudou. Ela chamou a irmã dela para gravar no piano o tema da abertura. Eu fiquei muito puto. Aí depois eu mandei no cu acontece né <risos> muito bem agora pode ouvir a perguntinha que ele fez para você aí vamos lá de novo eu tô amando é. essa unha verde Kevin tudo para mim é. para o time né tô todo de verde para de ver tudo do cenário tela tá de verde também muito bem quê? Porque para passar na cara do Dog que nem com a camisa vermelha gravou. Ah! Vamos lá. ver a pergunta de Então, Kevin, eu tenho duas perguntas. Uma é uma curiosidade, a outra é uma pergunta mesmo para o char ser interessante. A minha curiosidade é, logo quando eu comecei a falar com o Vinícius sobre... que eu tinha ideias para Nova Zelândia, eu nem... Douglas era quem no Survival VD? Ninguém, né? Nem nunca tinha jogado. E ele fez um chat comigo e você para eu te dar umas ideias e mandar... E mandei também um, um áudio que eu editei a música do Survival VD com coisas de Nova Zelândia. Você achou aquilo uma bosta? Porque você não usou. <risos> Agora sim. A minha dúvida real para você é é incrível o que você faz com a programação. E eu sei que é muito difícil para você conciliar as coisas que você faz em casa com a programação do servidor VD e com esses sistemas incríveis assim que você empresta para todos os jogos. A minha pergunta é: quando que você soube que você precisava programar as chaves e assim o VD? Quando que você fala, essa é a necessidade ...que eu tenho, porque você não programava nada antes, você fazia as artes e ajudava nisso. Quando que teve aquele clique do tipo, eu vou poder programar e eu preciso fazer isso? Quando que foi? Muito bem. Pronto. Então, eu, eu nem lembro de, de ter falado com, com o Doug, na verdade, não, vou dizer, eu ah, tô... Kevin, eu que maldade, tô. o menino guarda o negócio na cabeça dele, com tanto carinho, entendeu? E você falando aí que você nem deu a mínima. Não, eu, eu não, não lembro não, porque... Depois, mas não é nem por, por conta dele, né? Por causa de epilepsia mesmo. Desde, desde que eu tive a primeira crise, eu paguei um monte de penóis. Muito bem. E a, a segunda pergunta dele, sobre a chave. Deve ser porque eu achei outra coisa, ou porque não teve tempo, sei lá, mas eu, eu não desprezei ele, como você E a segunda pergunta dele, sobre a chave? Eu tenho memórias, eu tenho memórias de, de gostar do Doug, do, de ele entrar na moderação. Só, só passei a olhar depois que entrou. Né? Até, parece, até parece que alguém acredita nisso. Ah, e a Chaves, que ele perguntou? Bom, a gente já fazia provas. Eu comecei a fazer umas, umas pequenas provas no site, temporadas. Aí eram as temporadas meio mistas, com provas de site, provas de imagem, foi cada vez ficando mais provas no site. Só que aí tinha um problema, né? Cada vez mais o negócio ia ficando sério e a galera juntava um monte de gente para fazer prova. Tinha, sei lá, uma galera que colocava 80 pessoas no chat para juntar Jesus! Na prova. Olha, para fazer prova aqui para mim, eu preciso ganhar essa prova Tinha uma, uma vibe meio dessa. Aí... aí a gente sentiu necessidade de botar alguma coisa que a, que a galera não conseguisse botar. E pela primeira vez surgiu em Irlanda que a gente botou pelo menos na, na fase final do jogo. Tá? As últimas provas do jogo. Pra... Entendi. Aí, aí continuou em Alemanha também na fase final, também tinha chaves. É chave. muito simbólico ter nascido as Chaves em Irlanda, é muito bom. É, mas era só nas últimas provas do, do jogo, né? Eu acho que era F6 para frente Alemanhas, a mesma coisa a partir do 15 eu comecei a fazer um sistema mesmo que aguentasse a temporada toda. Você... E jogar. você acha que ela cumpre bem o propósito, amigo? Você acha que ela... Bom, né, sempre tem... <risos> sempre você vai poder tirar um print, mesmo que eu, que eu proíba você de tirar um print, apertando print screen, você vai poder tirar uma foto da tela, mandar para os amigos, você vai poder gravar sua tela. Sim. É impossível, né? A gente tenta fazer provas que, que você... Pelo menos uma grande quantidade de provas que você tem que, que mexer no site, clicar. Clicar, ninguém vai poder clicar né, por você na tela, clicar e arrastar nisso, né? então a gente pensa... É, é, é muita doideira, né, amigo? O, que, que, você, o que, que você pensa sobre isso? Porque, assim, você tem que contar com a possibilidade da pessoa roubar na prova, né? Porque se não pode, não pode, ninguém deveria fazer, assim, mas você tem que se antecipar porque, quer dizer, isso é que você está falando. Se fosse para tirar uma porra de uma foto da prova e postar no grupo para alguém te ajudar, não tinha a chave, né? Como que, como que é isso para você, assim? você? Isso é frustrante para você ou não? Assim, você acha que é, é uma coisa... Não, pra... a, gente não queria mais, né? a gente faz o máximo que pode, né? Quem quer ser corrupto, seja. Não vai ter como segurar. Não. Muito bem. Senhor Kevin, então é isso. Estamos chegando naquele momento final do nosso chá. Se você tem alguma coisa, você está me devendo um spoiler, você pode contar agora, um spoiler sobre Ilha de Páscoa, E você, ao contrário dos outros, que eu sei bem, que todo mundo que chega aqui fica assim, eu não sei se eu posso contar isso. Você sabe que você pode contar o que, é que você não pode. Eu sei disso. Então, você me conta alguma coisinha exclusiva para o Chá com Alvinho e se você queria ter contado alguma coisa, a gente não passou por isso e tudo mais, também é o seu momento, caso contrário. Pode mandar um beijo aí para os seus fãs que tá cheio. Sei lá, eu falei tantas coisas que eu não sei nem o que é que eu não falei mais, né? Hum. Mas... Cadê meu spoiler? Pode me dar aqui meu spoiler. spoiler. Nesse, nesse começo de temporada, quando a gente contratou Danilo para moderação, a gente ia contratar uma moça também. Fica no ar quem é a moça. Mas aí não rolou por causa de quê? A pessoa não, não aceitou, não, não... ela vai jogar? O que, que aconteceu? Não, a pessoa, a pessoa realmente não, não podia no momento, não. Mas quem sabe não trouxe. Hum. Achei meio bichuruca. Nem falou quem é a moça. Quem é a, o nome da moça, a gente pode saber. Não pode não? Mistérios aí. Ai, não, gente. Vocês estão muito bichuruca com os spoilers. <risos> mas tá bom. Então tá, amigo. Mais alguma coisa que você queira? Um bicho que você queira... Spoiler também, Olha da pessoa. Eu vou, eu vou, eu vou, vou refletir sobre esse gesto. É isso. Mais algum recadinho que você queira dar, um beijo que você queira mandar, alguma coisa? Não. Hum. Só agradecer a minha moderação mesmo, como me aguentar esse tempo todo. Isso Mas mesmo. porque a gente já gravou muito, <risos> tá com quase caindo a bateria. Muito bem. É, então, amigo, eu tenho certeza que para moderação não é trabalho nenhum, é sempre muito legal trabalhar com você, justamente por isso que as pessoas já destacaram, que eu destaco também, você é sempre muito prestativo, atencioso, e esse seu jeitinho de ficar debochando das pessoas, a gente sabe também que no fundo tá cheio de carinho. Tenho certeza é. que... Essa rivalidade aí com o Doug é um negócio que, por trás dos panos, vocês se amam aí loucamente, que eu sei disso, muito bem. É, para vocês que, assim como eu, ficar, estavam ansiosos por essa conversa, espero que vocês tenham gostado. Com que eu sou perdidamente apaixonado por Doug, desde aquele dia no encontrão que ele pegou na minha mão, me tá levou assim. para um quarto. Tá vendo? tá vendo? Eu sabia que eu ia chegar aí, nesse lugar. Mas, enfim. Para vocês que estão assistindo a gente até aqui, muito obrigado pela audiência. Ilha de Páscoa está aí, vamos logo, que daqui a pouquinho tem chá. Próximo chá, se eu não estou enganado, vai ser com o senhor Raflin. Aguardo vocês. <risos> a estagiária. Um beijo, gente. Até o próximo chá. Tchau. tchau, tchau. Alguém vai querer escutar chá com o Raflin? Para quê? Pra saber o Raflin não tem nada para falar. Acabando com o meu, com o meu encerramento. O Rafa tem muita coisa para falar, sim. Daqui a pouquinho vocês vão... Tem, tem, tem. Rafa. Rafa, amo o Rafa. Beijo, gente. Tchau, tchau.